Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho aqui falar mais um pouquinho sobre os kits que eu tô recebendo muitas dúvidas sobre o molde do kit, então eu resolvi trazer aqui pra vocês porque no vídeo do kit eu acabo não mostrando, né? E deixa eu falar, pra quem não sabe do que eu estou falando, tá perdido aqui no canal, agora o Alfinetadas da Moda tem alguns kits, não tem vários kits, temos poucas unidades de cada kit que a gente vai liberando aí pra vocês, tá? E no kit já vem tudo que você precisa pra fazer determinado projeto. Esse que eu, que eu tô trazendo aqui agora pra vocês, o molde, já é o segundo kit, que é uma saia longa evasê com recortes. O primeiro kit já esgotou... E assim, meninas, esse kit aqui que eu liberei pra vocês, que foi o segundo, esgotou muito rápido, eu acho que é por ser jeans, acho que todo mundo queria o jeans, inclusive muita gente comprou o tecido, não pra fazer o projeto da saia, mas pelo tecido, porque realmente tava muito barato, né? Eu consegui mais um pouco do tecido, então, ainda tem agora algumas unidades. Porque, gente, foi assim, sabe, em questão de... Sem mentira, em questão de horas, assim, esgotou o que eu tinha aqui em estoque. Então, o que que eu fiz? Eu consegui mais um pouco de tecido, então, eu ainda tenho alguns kits desse daqui, tá? Meninas, eu vou falar aqui sobre o molde. No primeiro kit, os moldes que foram, quem recebeu as caixinhas aí, viu... Que eu fiz todo o processo que eu ensino vocês fazerem aqui no canal, né? Que são imprimir várias as folhas. Então, eu montei todos os moldes, tá? Pra vocês aí, fui colando pecinha por pecinha pra mandar. Só que assim, eu não imaginei que fosse ter tanto resultado. E assim, é, o trabalho que dá pra montar pra mim é muito grande. Então, eu acabo perdendo muito tempo. Então, o que que eu vou fazer? A partir do segundo molde, que é... A partir do segundo kit, que é esse daqui... Eu tô mandando imprimir na impressora Plotter, tá? Na, em gráfica. Então, olha, ele já sai inteiro. Aqui, na verdade, tem dois, tá? Deu pra usar dois por folha, mas os moldes já vão assim, tá vendo? Eles já vão inteiro, nada de recorte, porque pra mim, acaba que não compensa, tá? E eu consegui um precinho bem bacana, então, não vai encarecer os kits, não se preocupem, que não vai ficar mais caro por causa disso, Bom, então, eu vim aqui mostrar pra vocês como que tá indo agora os moldes, olha. Então, vão assim, vão todos inteirinhos, tá vendo? Olha que bonitinho, você pode guardar. A folha que vai é numa folha um pouquinho mais grossa que a sulfite, tá? E ele já vai no tamanho certinho. É... Esse kit aqui da saia, ele é composto pelo tecido, a linha, a agulha, o zíper, este molde aqui tá? Que vai pra vocês. Aí, no tamanho que vocês falarem para mim, é, tem do PP até o GG, tá? Então, é PP, MG e GG. Então, você vai passar o seu tamanho para mim, eu vou mandar o um molde aí para você dentro da sua caixinha. Esgotou muito rápido, porque é um tecido jeans que foi, e assim, o primeiro kit, que é o tamanho PP e o P... Tava indo 2 metros de tecido por R$ 79,90. O segundo, que era o M e o G, 2 metros e 40 por R$ 89,90. E o terceiro, que era o GG, era 3 metros de tecido, esse daí foi o que eu mais vendi, eu tava vendendo, sabe, disparou, as pessoas nem queriam um molde GG, mas acabou que compraram muito desse, de 3 metros, porque 3 metros de jeans tava saindo por 99,90. e fora as outras coisas que vai em todos os kits, então, escutou bem rápido mesmo, por isso que eu vim até dar um parecer aqui pra vocês, Tá? Mas eu consegui mais um pouco de tecido, então, tem alguns kits ainda disponíveis pra vocês, tá? É, então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que ficar aí sobre molde, sobre os kits, pode me enviar por e-mail, tá? O meu e-mail é alfinetadasdamoda@gmail.com tá? Me manda um e-mail, se você não quiser conversar por e-mail, você só me manda um e-mail com o seu contato e que eu converso com você pelo Whats. Eu não passo o Whats por aqui porque senão acaba gerando muita confusão e acaba indo muita coisa que não é do kit, então eu só passo mesmo o Whatsapp para quem é, é do kit, as pessoas que compram o kit, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que ainda tenha ficado, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou me envia por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse kit. Bom, eu, eu vi que vocês realmente gostaram. E sabe o que eu vou pedir pra vocês? Me deixem aqui embaixo sugestões de kits que vocês querem que eu traga, tá? É, então, me deixem aqui falando, sei lá, vocês querem kit de blazer, de camisa de vestido de festa, então me deixem aqui embaixo falando kits do que, que vocês querem, tá? Que eu tô aceitando sugestões aí, ok? Bom, pessoal, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês, então, num próximo vídeo.